Olá, nos próximos minutos eu vou te explicar o que você precisa saber e fazer para destravar o seu potencial, melhorar a sua performance pessoal e profissional e assumir o controle da sua vida, para viver com mais qualidade de vida, com mais felicidade. Eu não sei qual das áreas da sua vida você precisa de uma mudança com mais urgência, se é na área de realização profissional, realização pessoal, realização nos relacionamentos ou auto -realização. Mas eu sei. Os conhecimentos que você precisa saber para dar um upgrade em qualquer área da sua vida, 20 vezes mais rápido. É isso. Lápis e papel na mão. Vamos começar a trabalhar o conteúdo que eu quero te passar. Tem bastante coisa para explicar ainda hoje. O que você precisa saber? Quais os conhecimentos que você precisa saber ter para assumir o controle da sua vida? Para destravar o seu potencial? Para melhorar a performance pessoal e profissional? Primeira coisa que eu te pergunto. Você se sente... Mais grafite ou mais diamante? Olhando para sua vida hoje, você acha assim, que está mais para grafite ou para diamante? A diferença entre o grafite e o diamante é somente na estruturação interna do carbono. Porque os dois são feitos do mesmo material de carbono. Mas a estruturação interna de um produz o grafite e de outro produz o diamante. Então a gente está falando o que? Da natureza interna de cada um. Essa estruturação interna é fundamental para entender. No caso do diamante e do grafite, a gente sabe que são feitos de carbono. Mas agora nós, seres humanos, quais os elementos que compõem essa natureza, essa nossa composição? Então vamos ver alguns aí que a filosofia apresenta para gente. O primeiro deles é notório que é o fisiológico. né? Então nós temos um corpo físico e também temos uma energia que mantém esse corpo em movimento. Então eu vou chamar isso aqui dessa esfera ou desse mundo fisiológico. Existe um, um pouco mais sutil, que é o mundo psicológico, essa esfera psicológica, onde estão os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, esse corpo que se movimenta, também sente emoções, também pensa. Existe uma esfera mais sutil ainda, que está relacionada à okay, esfera filosófica, que eu chamei aqui. Que está relacionada ao okay? nossa, que? A nossa capacidade de pensar nos outros. O nosso altruísmo e também a nossa intuição. Isso tudo está conectado a algo superior. E um ciúme de Deus, de Logos, do universo, da natureza, cada um de acordo a sua fé e a sua crença. Não vamos entrar nesse detalhe agora, mas o fato é que todo mundo acredita em alguma coisa. Bom, essa chave, esse gráfico que eu estou mostrando aqui, ele é grego, ele vem da Grécia. Platão e Pitágoras utilizavam esse modelo para ensinar os seus alunos os seus discípulos. Eu simplesmente estou fazendo uma adequação na linguagem aqui para tornar ele mais fácil da gente compreender. A gente observa dois elementos importantes nesse gráfico aqui. Um deles que ele vai ficando mais sutil conforme vai subindo. Quanto mais inferior a esfera, o mundo, mais denso ele é. Quanto mais superior, mais sutil ele é. E a gente também percebe nesse gráfico aqui, uns um, pontos de conexões nessas esferas. Temos três pontos de conexões. Em termos práticos, o que, que a gente observa nesses pontos de conexões? Nessa conexão entre o psicológico e o fisiológico, a gente pode identificar o nosso temperamento. Cada um nasce com um temperamento, tem uma característica genética, biológica e comportamental. Esse é o nosso temperamento. A gente nasce com isso. E existe também o caráter. Nesse encontro da esfera filosófica, ou seja, da intuição, do altruísmo e da esfera psicológica, a gente tem o caráter. O que é o caráter? O caráter é a nossa capacidade de dominar o temperamento. Então, quando a pessoa não tem caráter, significa que ela não tem força para dominar o temperamento dela, esse impulso instintivo. E a formação do caráter era a grande proposta educativa das escolas de filosofia da Antiguidade, desse modelo platônico grego aristotélico de educação. Foi através desse modelo que Alexandre foi formado, Alexandre o Grande, foi educado por Aristóteles, por exemplo. Através da formação do caráter. Conhecimentos que desenvolvam a formação do caráter. E existe uma outra esfera, um outro enlace que nos conecta com esse aspecto superior, que são os nossos Sonhos. Todo mundo tem sonhos. E os antigos, os filósofos falavam que Essa é a estrutura com que somos compostos. Aqui nesse gráfico está alinhadinho, bonitinho. Na, na prática, no dia a dia, normalmente não funciona assim. Porque o nosso grande problema está na esfera psicológica. O pensamento e a emoção são elementos extremamente difíceis de controlar, de dominar. E eles normalmente são fugitivos. Eles se desviam desse, de, desse alinhamento e aí comprometem o nosso caráter e comprometem o domínio do temperamento. O que que a gente precisa aprender? Precisa aprender a produzir esse alinhamento. Quando, esse, quando ocorre esse desalinhamento, o que que acontece? A gente começa a tomar martelada na cabeça. Esquenta a cabeça pra caramba. É vida de prego. É só martelo na cabeça. Por isso que eu te pergunto. Você se sente mais prego ou mais imã? Olhando pra sua vida hoje. Como é que está o seu poder de atração? O seu magnetismo? Está mais sua prego? Não atrai nada? Só leva na cabeça ou está para a imã? Vamos ver a diferença de um para o outro? Novamente, vamos pegar esse exemplo. Esse aqui, é estrut... esse aqui é o alinhamento interno do prego, ou melhor, a falta de alinhamento. Todos os átomos giram em direção contrária. O que, que acontece? Esse movimento contrário anula o efeito e ele, pro... ele não produz o efeito magnético, não produz atração. Existe esse conflito interno dentro do, do, do movimento do prego que impede o poder de atração. Certo? Então, quando a gente está desalinhado internamente, acontece isso. Existe muito conflito interno e a gente acaba não, conduzindo, não conseguindo produzir ou realizar nada fora. Porque não está realizando dentro. E o ímã tem poder de atração por quê? Porque os átomos giram no mesmo sentido, na mesma direção. E quando eles giram juntos, o que, que acontece? Ele produz uma força de atração e vai atraindo o que ele é próprio. Ou seja, o metal, no caso do ímã. A gente também, quando a gente produz um alinhamento interno, a gente atrai o que é próprio do ser humano. Então, quando a gente está nesse estado de dispersão, falta de atenção, raiva, mágoa, rancor, tudo isso aí, o que, que acontece? São desalinhamentos internos. Esse desalinhamento interno permite a entrada desses estados emocionais negativos. A grande pergunta que fica é como produzir o alinhamento interno? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber.